Eu vou fazer uma apresentação aqui, então, é, que vocês leram, né? na verdade, vocês já leram essa apresentação do, do Yoga Sem Barreiras, mas a Raquel Pérez está coordenando aqui essa mesa né, com os convidados. E o Yoga Sem Barreiras é um coletivo que visa a inclusão de todos os corpos e mentes na prática do Yoga, ou na prática de Yoga, bem como a conscientização da comunidade de Yoga sobre a importância de um Yoga mais acessível, acolhedor, e consciente da individualidade e diversidade potentes e revolucionárias. Nascemos de uma parceria entre Raquel Pérez e sua aluna Marcela Dangote, e hoje fomentamos uma liderança colaborativa com seis membros. Né? Então a gente vai ter aqui agora, é, além... Deixa eu só voltar aqui para o Zoom. É, além da Raquel, a gente tem o James, que eu não sei se é James ou James, é, como que vai falar. Temos também a Mafê. E temos aqui também a Tati. Então, vocês estão como confitriões, então vocês já podem desbloquear o áudio de vocês. Sejam muito, muito bem-vindos. Obrigada pelo tempo de vocês. Olá, meu áudio está funcionando? Ótimo. É, amigos, vocês querem testar o áudio também antes de vocês serem pegos de surpresa? Olá, boa tarde. Olá, Boa tudo tarde? bem? Tudo bom? Todos Estamos funcionando. Todos funcionando. <risos> Pelo menos o áudio. <risos> bom, é... obrigado, amigos, por estarem aqui comigo. É... Obrigada, Lu, por esse convite. É... Obrigada, Rô, pela fala, pela troca. Por tanto que eu já aprendi com você em tão pouco tempo. Eu espero que sejam muitos anos de troca pela frente. E obrigada a todo mundo por estar aqui. É, é um presente e é uma responsabilidade falar em nome do Yoga Sem Barreiras e, acima de tudo, falar em nome dessas causas que nos atravessam e que se tornam, na verdade, o grande cerne da nossa vida. Né? É, eu estava até mandando aqui mensagem para os colaboradores que estão aqui comigo é, falando que eu estava nervosa. E eu estava um pouco nervosa porque é a primeira vez que a gente fala em nome do Yoga Sem Barreiras para outras pessoas num evento aberto. Então, é um presente. É, espero que a gente possa compartilhar um pouco, não só da nossa experiência, é, mas acima de tudo do nosso propósito. Né? E que a gente possa se fortalecer e por vocês, com vocês, se engajar junto né? por muito mais coisa, muito mais impacto que a gente deseja, que a gente anseia em geral. Né? É... Bom, eu, eu vou começar contando um pouquinho da origem do Yoga Sem Barreiras e depois de como os meus amigos é, se juntaram a mim. É... E daí a gente vai batendo um papo. A gente tem a ideia de deixar um período relativamente grande para perguntas. É... Então, se... É, perguntas e curiosidades de como as nossas aulas funcionam, de qual é o nosso público, de como a gente inclui é, diferentes mentes e corpos, nós estamos aqui para tentar elucidar o máximo que a gente puder, a partir da, da experiência de cada um. Né? É, alguns uma experiência é, de cuidadores, alguns é, uma experiência de vida e outros, é, a maioria de nós, como professores de yoga. É, acho que é isso. Então, vamos lá. É, eu vou transmitir um, uma tela aqui, na verdade, nada indispensável, mas acima de tudo, para vocês conhecerem um pouco da minha reflexão inicial, que é o que o Rodrigo é, já falou, que é, e a Lu também sempre comenta, né, que é para quem é o yoga, né? É, então, se a gente jogar aqui, essa é uma página do Google. Eu acabei de fazer isso, acabei de escrever aqui no Google: yoga. né, E as pessoas que aparecem aqui, elas são brancas, magras, estão em lugares para mim, me parecem lugares é, ou, ou ricos, ou elitizados, é, como queira. E tem uma série de posturas extremamente desafiadoras, nada contra. Tem excelentes professores e pessoas que estão aparecendo aqui, a ninguém. É, mas eu acho que, acima de tudo, é a gente entender que o yoga não é isso, que o yoga não é sobre é, essas imagens, não é sobre só essas pessoas, não é sobre só essas imagens, né? É, então, é de alguma forma, a partir disso que surge o Yoga Sem Barreiras, de um desconforto de encontrar é, apenas, exclusivamente, esses corpos e esses lugares para a prática de yoga, né? Esse desconforto, ele, ele veio é, de, de mim e de uma, de uma amiga minha, que é, era minha aluna, é, que é a Marcela, né, que, que, a, que a Lu já citou. Hoje, a Marcela não faz mais parte do Yoga Sem Barreiras, mas é uma grande amiga nossa. E, mas, na verdade, o Yoga Sem Barreiras veio a partir de uma conversa nossa, de uma ideia que ela teve, é, a partir do, do momento que ela vivenciou é, um câncer de mama e, e o yoga ajudou muito ela nesse, nesse tratamento e a gente se conheceu num curso de yoga restaurativo, então eu, assim como a Lobo a gente começou é, a, a, a tornar o yoga mais acessível também por meio do yoga restaurativo, mas não exclusivamente, e daí assim conheci a má, e ela me trouxe a história dela, e já era uma coisa que, de alguma forma, eu trabalhava com, e ela tinha o desejo de ou montar um espaço, ou montar um projeto, uma iniciativa, que trouxesse essa reflexão. E o fizemos, e assim nasce o Yoga Sem Barreiras. A gente apresentou, inicialmente, esse projeto para algumas escolas, para ter um espaço físico, é, para ter um espaço no qual a gente pudesse ter uma, uma grade é, com diversos valores, né? então, bolsas, valores mais acessíveis e valores, é, digamos assim, cheios, por falta de expressão, melhor, é, e, e, espaço, e um espaço acessível, com reforma, com, com toda a questão de acessibilidade para uma cadeira de rodas é, e props também de acessórios de yoga que comportassem vários corpos, e não só o corpo, o corpo padrão ou o corpo... É, que estava ali na busca do Google, quando a gente joga a palavra yoga. Né? É, e esse espaço foi o Uni yoga hoje o UniYoga é, é, um, é um espaço, eu me refiro a um espaço de São Paulo, a gente fechou, essas aulas foram as primeiras a, a fecharem, a gente, durante a pandemia, logo no começo, em março, a gente já, é, em março do ano passado, interrompemos essas aulas, mas a gente chegou a ter essas aulas por cerca de seis meses, era bem o começo do projeto, mas, mas foi, um, foi um start legal, e, e não retornamos desde então, não faz sentido, e, na verdade, o UNA deixou de existir, é um, um dos espaços que não, que não sobreviveu à, à, à crise econômica né, é, gerada pande pela pandemia, e a gente tem hoje um outro tipo de trabalho, e eu vou apresentar brevemente para vocês agora uma parte, acho que um pouco mais... É, talvez um pouco mais do, do nosso propósito, da nossa missão, dos nossos objetivos, né? Mas essa é a nossa história, tá? Então, essa é a nossa linha do tempo, ela veio de uma ideia, dessa ideia que eu compartilhei com vocês lá em 2018, que foi quando eu pessoalmente comecei a oficializar, a formalizar os meus estudos, e foi, inclusive, quando eu conheci a Lu Lobo, é, quando eu fiz o curso já citado pelo Rodrigo de Accessible Yoga com o Givana, estive numa conferência de Accessible Yoga, onde eu conheci pessoalmente a Lobo. foi uma, uma conexão super bacana que a gente teve, instantânea, é, não dá para dizer que é inexplicável, porque eu acho que é muito fácil de explicar, mas, acima de tudo, fantástica, e, e, e de lá para cá veio, vieram todas essas fases do Yoga Sem Barreiras, e os meus amigos aqui vão contar mais sobre onde a gente está hoje, né? É, os, a nossa missão, os nossos objetivos, eles vêm sendo lapidados, mas sobretudo os nossos propósitos e o nosso autoestudo, né, é, vem fazendo com que a gente traga essa essa curva de aprendizado que é trabalhar com tudo isso para dentro de casa, né? Então a gente acredita, sobretudo, que a inclusão tem muito a ver com a linguagem, então a gente estuda a linguagem. A gente acredita muito é, que a representatividade é muito importante e que existe uma curva é, para a gente tornar o nosso projeto cada vez mais representativo. Né? Então, essas coisas levam algum tempo e a gente está trabalhando arduamente sobre todas elas e estamos sempre abertos é, para escutar, é, para aprender, especialmente porque a gente lida com, com experiências que são muito singulares né? experiência de todo ser ela é singular mas sobretudo um corpo fora do padrão um corpo é, que que é um, um que é o corpo de uma pessoa com deficiência então são são vivências que nos ensinam e que nos norteiam sobretudo né? é, e daí a gente até pede na verdade de antemão é algo que a gente cuida tanto da, da comunicação que a gente pede de antemão um, eventuais desculpas se a gente fizer aqui uma MAGAF, porque estamos verdadeiramente é, trabalhando com justiça social de dentro de casa. Então, é algo que a gente está fazendo a nossa faxina e a nossa reflexão interna em cima de uma sociedade extremamente, infelizmente, extremamente racista e capacitista. Então, a gente está nessa curva de aprendizado e estamos abertos para aprender com vocês e estamos aqui, acima de tudo, para convidá-los a aprender também. Né? É, então, a gente acredita que esse processo de aprendizado é possível, a gente acredita num mundo melhor, então, a nossa missão, ela é, acima de tudo, realizar esse sonho de forma colaborativa. Então, não é sobre... É, nós aqui, que estamos representando um coletivo, não é só sobre as pessoas que fazem parte do coletivo hoje, mas é sobre a comunidade de yoga e sobre todo mundo que é atravessar no nosso caminho. Né? É, a gente pretende levar o yoga para todas, então, para todas as pessoas, é, independente de raça, de gênero, de orientação sexual, é, de religião, de corpo e de mente é sobretudo a gente tem a ideia de unir as pessoas a partir desse conceito de que o yoga além de muitas outras coisas é a união por si só né é a união de nós com nós mesmos com aquilo que é essencialmente consciência e que pulsa em todos os seres né? e, e acreditando norteando sempre no no aspecto de não seremos livres enquanto todos nós não celebrarmos a liberdade. Né? Então, só fará sentido dessa forma. É, os nossos objetivos, um pouco abrangentes, mas é, convidativos, seguem aqui, né? se você quiser ler, fica à vontade, aqui nessa parte da direita, que, acima de tudo, é incluir as mais diversas pessoas, independente de religião, raça, gênero, orientação sexual, aparência, classe social ou performance psicofísica, interessadas em praticar yoga com ênfase no autoconhecimento e autocuidado. Então, não é com uma ênfase na performance, não é com uma ênfase só no asana, é, mas também acreditamos que o asana que o corpo é um lugar de aprendizado, de autoconhecimento e, e com a nossa abordagem de trauma-informed yoga e uma abordagem acolhedora, é, criar ferramentas corporais para tornar o corpo mais resiliente e mais confortável respeitando a individualidade de cada um é, sem criar um norte específico é algo uma jornada absolutamente individual né? a nossa ideia é fazer isso conscientizando o meio de yoga e a sociedade conectando pessoas e criando espaços seguros e quando a gente fala de criar espaços seguros a gente não fala de um espaço físico a gente fala sobretudo de um espaço onde a gente tenha segurança mas, ao mesmo tempo, a gente possa ter a curva de aprendizado, né? Então, esse essa expressão, ela é uma expressão bastante complexa, porque é impossível a gente afirmar que um espaço vai ser 100% seguro, porque enquanto eu estou falando dessas questões que são super desafiadoras, uma pessoa pode ter um gatilho, outra pessoa pode falar, hum, então, é, a ideia é a gente criar um espaço seguro, seguro, mas ao mesmo tempo um espaço de braço, um espaço de coragem que permite a pergunta, que permite o lugar de falar, hum, vamos parar por aqui, né? é, então é esse espaço seguro que a gente fala, que a gente deseja e que a gente busca. É, a nossa ideia de disseminar a ética no yoga e promover ações em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade social no yoga e por meio dele, seguimos para valorizar e honrar as origens indianas ou su ou sul-asiáticas do yoga que ensinamos, levando em consideração as ciências e conhecimentos contemporâneos. Hoje, no nosso projeto, a gente não tem nenhum colaborador que trabalha com é, o yoga africano, que é o Kemetic Yoga, então a gente não, é, não cita isso na nossa apresentação, mas a gente tem o interesse de conhecer mais, eu não sei se vocês já, já conheceram, mas é, tem alguns amigos nossos que falam bastante sobre isso e a gente acha muito interessante. Mas os professores que fazem parte do nosso projeto hoje são professores que vêm dessa linhagem de yoga, que muitas vezes é chamada é, de yoga indiano, mas a gente gosta de contemplar como yoga sul-asiático, é, não relacionando a nenhuma etnia específica, nenhuma linha filosófica específica. É, então, a gente teste sobre sutras de Patanjali, mas a gente teste sobre outras linhas não-duais de filosofia. É, e a gente procura... Trabalhar de alguma forma que honre e que fomente também o benefício, é, ou ao menos a divulgação e a honra dessa ancestralidade. Né? É, o que a gente sente que é algo extremamente também necessário de ser discutido. É, temos ainda o objetivo de adaptar escolas de yoga para ajudá-las a proporcionar prazer é, a todas ao entrar e estar numa sala de yoga. Acreditamos que isso é possível fazer pela troca e o convite é, nas, nesses nossos diálogos, né? mas também é, por meio de cursos e mesmo a experiência que a gente teve no Una Yoga, que foi super rica, que passou desde conversar com todos os funcionários e colaboradores do espaço, é, sobretudo a equipe, o staff do espaço, até medir cada uma das portas e perguntar para a Mafê, que já era minha aluna, é, qual era a maneira mais adequada da gente fazer uma série de estruturas. Né? Então, acho que é isso, os nossos objetivos bastante abrangentes e que nos norteiam. Eu não consigo mudar de página, nesse momento, vamos ver se consigo. Bom, acho que a gente já conseguiu de alguma forma, prever ali, é vendo os objetivos sobre as nossas frentes, e a gente vem se organizando sobre as frentes. A liderança colaborativa, que o, o pessoal aqui vai contar mais. A promoção de saúde e inclusão, que eu acredito que a promoção de saúde tenha sido a coisa que saiu na frente comigo e com a Marcela, é, enquanto ela estava à frente do projeto comigo. Então, uma série de campanhas e disseminação de autoconhecimento em relação... À saúde mental e ao cuidado é, de, de corpos, que eu acho que é algo que o, o Instituto Zen Câncer faz com, com, com maestria e que a gente admira muito. É, a gente tem a intenção de abranger outras é, psicopatologias e patologias físicas, e a gente tem um trabalho um pouco mais próximo de algumas delas, como por exemplo, de esclerose múltipla. É, práticas e cursos de yoga, que eu citei brevemente e a Frente de Justiça Social, que faz muito sentido para a gente refletir sobre isso, tanto para a captação de, de verba, de, de recursos financeiros para organizações parceiras, uma vez que a gente ainda não tem é, nenhum projeto social vinculado ao nosso coletivo, é, mas temos alguns parceiros. E, e, sobre, e é muito, passa aqui também na Justiça Social, sobre não fazer esse yoga Super é, branco e elitizado, e tentar, a, a, acima de tudo, não, não pegar esse yoga como se fosse uma, uma apropriação cultural ou mesmo um aspecto nosso, uma vez que ele é ancestralmente sul-asiático. Né? Eu acho que tudo isso está é, mais ainda na esfera da reflexão, da curva de aprendizado e da organização, mas a gente pretende é, expandir nisso. Hum, acho que agora eu já vou passar a bola, pra, acho que para o James, depois eu falo um pouquinho mais da minha experiência como professora, mas se vocês tiverem alguma pergunta até aqui, pode mandar no, no, no chat também. Então, bora lá, amigo. Olá, tudo bem? O... Lu, é James, tá? Antes do o bem era James ou James, é uma dúvida bem recorrente. Em comum, é obrigada, James. De nada. Bom, uh, dando um pouco de continuidade para a conversa da Raquel sobre a estrutura né, do, do Yoga Sem Barreiras, uh, a gente trabalha dentro dessa estrutura com essa, esse grupo, essa, essa liderança, é, extremamente assim, participativa e colaborativa, ah, na intenção de sempre trazer vários pontos de vista, né? várias vivências, várias experiências, e aprendendo uma com com as outras. assim, né? A gente tem essa parte da liderança, a gente tem uma outra parte é, que são os colaboradores. Né? Então, os colaboradores são é, professores ou pessoas que estão envolvidas com o yoga, é, que tem projetos, né, aqui a Raquel está compartilhando a tela, na tela, então atuam nos projetos desenvolvidos e impulsionam pela, impulsionados pela liderança. Então, hoje nós temos algumas uh, parcerias, né, alguns colaboradores que fazem isso e que fomentam né, projetos mais específicos, uh, que são muito importantes para a gente, são várias frentes, sempre tentando olhar na questão da inclusão, né, cada vez mais é, abraçando uh, frentes novas, uh, atentos ao que está acontecendo, porque uma das coisas que eu percebo nesse período envolvido uh, é como são... é dinâmico também. Então, assim, é bem importante a gente ver os movimentos acontecerem, surgirem, uh, acolher esse, esse movimento, algo que, que está surgindo, algo que está aparecendo, e, porque senão a gente começa... Talvez indiretamente ou até sem querer, a, a gente fazer o nosso funil, né? a gente começar a deixar alguma coisa de fora, de dentro. Né? Então, esse é um cuidado que se tem que ter quando a gente fala de yoga inclusivo. Né? A, a inclusão ela não é algo fixo, né? não é algo assim rígido, ela é orgânica, ela vai acontecendo a todo tempo, né? a todo momento. Então, isso é um olhar que eu percebo como professor de yoga, que ele é constante, é 24 por 7. né algo hoje, amanhã ele já vai se transformando, então é bem interessante a gente ter essa, deixar né, essa semente dentro de você crescer e perceber que a gente tem que estar realmente assim com os olhos e ouvidos atentos. Ah, os colaboradores né que a gente teve antes, o Rodrigo já conversando com a gente, Uh, grande parceria e obviamente né a lua aqui que tá uh, liderando esse esse evento uh, temos também a Camila Mesquita com, com yoga dos olhos de olhos abertos né, voltada para comunidade surda que é um grande desafio também e a Sabrina com yoga acessível para trauma que é um dos cursos também que a gente tem dentro da nossa grade que depois a gente fala um pouco mais para frente Após isso, é dentro da estrutura do, do Yoga sem Barreiras, que é, aí, finalizando, a é que mudou, a Mônica, com o Yoga voltado para a inclusão de todos os corpos, e o Atila, Yoga Diversidade, que também tem junto um, um projeto nosso, também de um dos nossos colaboradores, de lideranças, na verdade, que é o Léo. Ah, nós temos daí os professores, que são professores parceiros, né? Ah, que são professores que não estão envolvidos da nossa liderança, não são colaboradores, eventualmente até são, ah, mas que eles estão na grade do Yoga sem Barreiras. Né? Então, assim, a gente divulga, ah, divulga as aulas, divulga a forma de trabalhar dentro da, do nosso Instagram, do no Instagram do Yoga sem Barreiras. Ah, trabalhamos também com isso, com as bolsas até a Lu comentou, o Rodrigo também falou isso na apresentação dele, dessa importância de ser acessível não só por várias questões físicas ou outras, mas também a questão financeira, que é uma grande barreira aqui dentro do nosso país. Então, assim, trabalhamos com bolsa, trabalhamos bastante com essa questão de diversidade e da vulnerabilidade social. Então, assim, é bem importante isso para a gente dentro dessa é dentro dessa gama de oferta, vamos chamar assim, que a gente possa fazer é, de aulas do Yoga Sem Barreiras. Eu também acho que é interessante aqui destacar né, que esses professores que trabalham com a gente como professores parceiros, ah, as aulas que são eventualmente são remuneradas, elas vão direto para o professor. Então, assim, o Euga C. Barreiras, ele não, a gente trabalha como intermediário, mas em termos de divulgação. Né? Então, a gente, até a Tati depois pode explicar um pouquinho como trabalha, como faz o nosso trabalho para incluir o professor como um professor parceiro, mas a gente faz essa, essa ponte né, entre a aula e o professor. Mas a remuneração é tudo direto com o professor, a gente não se envolve nisso. Uh, até porque a nossa ideia é cada vez mais trabalhar na divulgação e ampliar mais, né? Porque uh, quando a gente procura algo, quando a gente vai assim atrás, né? Uh, de uma aula, uh, para sair daquela questão da, da tela que a Raquel colocou do yoga, quando a gente joga o yoga que aparece, e quando a gente faz isso no Instagram, isso acontece muito mais forte também, né? Então, assim, a nossa comunicação. A, através das redes sociais, a, misturando um pouquinho, né, agora juntando as duas coisas de professores parceiros e da nossa comunicação, já fazendo esse link, ela é bem importante também, porque ela tem que ser com muito cuidado, né? extremo cuidado, com palavras, com expressões, para que a gente não cometa... Uh, enfim, nenhuma nem né? a, a Raquel já pediu desculpas antecipadas, a gente tem muito cuidado, a gente faz um trabalho muito forte de reflexão, de troca de conversas, para saber assim de revisão de texto, a gente faz muito disso, uh, para que a comunicação ela realmente flua da melhor forma possível. Né? porque é através do nosso Instagram, por exemplo, que a maioria das pessoas chegam até o Yoga Sem Barreiras, chega até esses professores. É, foi através, através do Instagram que eu acabei encontrando a Raquel, que encontrei o, o Yoga Sem Barreiras ano passado. Ah, então, assim, a, é bem importante a gente ter isso, que é o, da forma como todo mundo vai chegando. Ah, eu acho que da parte de comunicação, um pouco de estrutura, era isso, para a gente também não aprofundar muito. né Tem a Tati que pode complementar agora na questão dos professores né? e outros aspectos também. Acho que é isso. Se alguém quiser alguma coisa que ficou de lado também, né Raquel, Tati, Mafê, por favor, mas se não, acho que Tati segue ali. Obrigada, James. É, eu acho que o que eu posso contribuir um pouquinho para falar aqui do Yoga Sem Barreiras? É, bom, vocês estão me ouvindo, né? Tá. É, bom, a grade online, né? A gente tem um, a gente oferece uma grade de cursos é, que são, que, onde, que a gente faz a curadoria desses, das aulas que são oferecidas, né? Então, tanto dos, das aulas, quanto dos professores, que Vem através de nós, né? Então, a nossa grade inclui é, as aulas de Hatha Yoga que estão nessa grade, eles são sempre é, inclusivos, né? Um Hatha Yoga gentil. Uh, a gente oferece Yoga restaurativo e o Yoga na cadeira, ou Yoga com cadeira, né? Depende, a gente pode usar a cadeira como é, um material de apoio, ou a gente pode oferecer a aula totalmente na cadeira, que é mais a, a parte da, que a Raquel né, é, costuma trabalhar. Uh, entre essas aulas, bom, então, além dessas aulas, a gente também faz a curadoria de escolas, então, onde existem é, escolas que podem oferecer um melhor, um espaço acessível, né, mais inclusivo, e as iniciativas, como o próprio James já falou aí. O um, que mais? Eu acho que é isso, né? Ah, a gente tem também os cursos, né? Então, a gente tem os cursos do, do Yoga Sem Barreiras. Uh, todos os nossos, todos esses cursos e aulas é, são oferecidas bolsas e vagas sociais. Acho que isso é importante dizer novamente. Hum, eu acho que é isso, eu acho que eu posso passar para a Mafê, então, e quem, quem tiver interesse, né, em fazer parte desse, dessa comunidade, eu diria, pode entrar em contato com a gente, através de e-mail, de Instagram, faltou alguma coisa, pessoal? Acho que pode, se não, pode falar, a Mafê pode complementar mais. Bom, Mafê, eu, como eu quero que você fale um monte, eu vou só voltar <risos> para honrar aqui o, o logo, se eu conseguir voltar, porque aparentemente eu não sou muito boa nisso, é, esse logo aqui, né, é, é, essa página dos apoiadores, algum, basicamente todos eles já estavam é, em outros lugares da apresentação, acredito que com exceção de dois, né, então, Niko que é uma escola de vinyasa, mas é uma escola de vinyasa que trabalha com uma abordagem somática e que traz uma reflexão sobre justiça social, sobretudo é, sobre racismo, é, e a gente tem aqui nessa mesma página, até para não criar um, dois slides, a Torne Visível Invisível, onde uma das frentes, que é o Yoga Diversidade, tem atuado, é, em benefício do Torne Visível Invisível. Então, a ideia é que a gente angari campanhas financeiras para o Torne Visível Invisível, que é uma ONG que atua em São Paulo, com população em situação de rua, é, e tem uma parte do, do Yoga Diversidade que está focado em, em ir até centros de acolhimento é, de, de, de população trans, na verdade, a gente está indo na Casa Florescer, que é uma casa de acolhimento de mulheres trans, e, e, e facilitando aulas de yoga. Então, isso é, é parte do Yoga Diversidade, que é um dos projetos é, no qual eu faço parte, ao lado do Cris, da Roberta, do Léo e do Átila, é, que somos membros da, da comunidade LGBTQIA+. É, o Átila e a Helena, que é a drag do Átila, que é maravilhosa, vocês precisam conhecer, se vocês não conhecem, é, vocês podem entrar na nossa página, que a Helena está lá. Né? É, então, só para não passar desapercebido é, que, que a Torna Invisível Invisível faz um trabalho muito bacana é, e que a gente tem a honra de, de, de servir com eles. Né? Bora lá, Mafê. Desculpe. Imagina, vamos lá. Todo mundo está me ouvindo? Sim, Mafê, obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. Bom, minha história começa um pouquinho antes do Yoga Sem Barreiras. Quando que eu procurei o yoga? Eu tive um problema de saúde. Bom, deixa eu começar a me apresentar. Eu sou deficiente física. É, eu ando numa cadeira de rodas. Eu tenho osteogênese imperfecta. Então, uma doença congênita. E eu sempre convivi com a minha deficiência como se ela fosse apenas uma característica mais da minha vida. E depois de muito tempo, sendo sempre esportista, sempre treinando, fazendo natação, academia, fisioterapia, eu tive uma pneumonia há três anos e meio atrás. E logo depois da pneumonia, a minha empresa começou com um projeto de mindfulness. E eu achei que era hora de eu entrar e começar a a cuidar um pouco mais da mente, não só do corpo. E comecei com a meditação, a meditação se tornou parte do meu dia a dia, só que chegou um momento que apareceu um, um buraco. Eu treinava e cuidava do corpo. Eu meditava e cuidava da mente. Em que momento que eu conseguiria ligar a mente e o corpo? E eu percebi que uma, uma estratégia, uma alternativa seria o yoga. E pensei, mas como assim o yoga? Como que eu vou fazer yoga? Você põe no Google e aparece uma pessoa que está invertida, e eu pensando, como que eu vou ficar invertida? É, se isso é o yoga, eu não consigo fazer o yoga. E dessa forma, eu não vou dizer para vocês como, porque eu realmente não lembro. A Raquel apareceu na minha vida. Depois disso, eu sei que a gente tem muitas coisas em comum. Mas eu não sei como que eu cheguei naquela. E nem como eu cheguei no Yoga Sem Barreiras. Mas eu cheguei. Era um projeto dela, com a Má. Que eu me interessei muito. E logo fui atrás dela. Infelizmente, na época, ela então, a gente começou a fazer particular, ela ia na minha casa. E eu me apaixonei, essa é a verdade. E acho que até hoje eu largo tudo, mas eu não largo yoga. É, a gente está fazendo yoga, inclusive, na pandemia. E foi assim que a gente se conheceu. Eu comecei a, a me interessar pelo Yoga Sem Barreiras, pelo projeto, não só por ser uma aluna de yoga. É, então, além das nossas práticas, a gente conversava muito sobre o projeto. A princípio, eu virei garota propaganda do projeto, com a nossa foto. E, e aí, hoje... A gente está juntas, no colaborativo, é, a convite da Kelly entra, e com muito prazer a gente tenta levar o yoga a todas, a todos, para que todos tenham essa oportunidade. Então, eu acho que é uma coisa que me move muito, que é levar o yoga a todo mundo. É, a gente tem uma prática mista. Às vezes, quando a gente faz uma prática, só nós duas, é, normalmente a gente faz no solo, que até a Kel vai saber, sabe que eu gosto muito. É um lugar onde eu sinto uma liberdade muito forte. Então, quando a gente pratica no solo, é, eu me sinto muito à vontade, não sei se eu posso dizer que eu me sinto aterrada e eu tenho uma troca de energias muito boa, mas ao mesmo tempo a Raquel me mostrou que eu podia praticar na minha própria cadeira de rodas, sem que eu precisasse de alguém para me transferir, sem que eu tivesse qualquer dependência e com os mesmos resultados ou até melhores resultados. É... A gente tem uma prática muito diversa, porque são diferentes corpos, diferentes necessidades. Então, a Raquel, com uma maestria única, consegue unir todas as necessidades e são, hoje, via Zoom, a gente tem diferentes é, deficiências, diferentes. É, dificuldades e mobilidades. Mas nada disso impede que a gente tenha a nossa prática em total harmonia e de uma forma única. Eu falo e repito. Eu tenho a minha guerreira, você tem a sua guerreira. O meu braço pode estar mais esticado ou menos esticado. O que importa é a energia daquela posição e daquele movimento. Então, não busque a perfeição, busque o seu limite, o seu conhecimento, a sua conexão com o seu corpo, com o seu eu, porque é nesse momento que você vai se conhecer melhor, você vai se dedicar a você e conseguir ter todos os benefícios da yoga, que não são poucos. Eu acho que um no momento difícil, como essa pandemia, a gente conseguiu perceber ainda mais o quanto é importante a prática, o quanto é importante parar e respirar, em momentos de muita ansiedade, de medo. Então, eu digo que o yoga, para mim, foi crucial. Eu agradeço hoje em dia muito mais do que eu já agradecia. E, e eu acho que a gente tem que aprender a curtir essa prática, e não se cobrar tanto, que é uma coisa que me preocupa. Porque o yoga não é performático, ele é energético, muito mais é muito mais importante isso. Então, é, é uma conexão com você mesmo. É importante que você se dedique para que, cada vez você consiga é, fazer melhor as posições, ter melhor desempenho, mas não para competir com o outro, e sim por você e para você. Então, essa é a mensagem que eu sempre acho que o yoga me trouxe, que eu quero levar para todo mundo, que o yoga é para você, antes de mais nada. Eu gosto muito das nossas práticas na cadeira, e eu acho que ela também é desafiadora, não só pelo movimento. Eu falo para a Raquel que o meu momento mais desafiador é quando ela fala para gente, para fechar os olhos, ela descreve uma prática, e naquele momento você não vai fazer a prática. Você vai sentir a energia do seu corpo fazendo aquele movimento. E para mim é uma coisa muito forte, que eu tenho até um pouco de dificuldade em ouvir, absorver e não me movimentar. Então, eu acho que a Raquel vai poder contar um pouco para vocês como que é essa experiência que ela tem, porque ela consegue unir numa aula é, vários corpos, várias deficiências várias limitações, onde todas dão o melhor de si. Eu digo todas porque somos todas mulheres nessa aula, não, a gente não tem é, mais ninguém, então são todas que estão lá. As meninas sempre se dedicam ao máximo a cada movimento, respeitando a sua limitação, mas sentindo e se conectando. Então, eu acho que é uma, uma experiência ímpar, digamos assim, e que a Raquel vai poder contar para vocês como que é o outro lado, porque eu conto para vocês como é praticar. E ela pode dizer para gente como é dar essa aula e conduzir essa aula. Então, Raquel, em primeiro lugar, obrigada por me apresentar o Yoga. E a bola é sua. Conta para a gente como é esse desafio. Obrigada, Mafê. Eu quase começo a chorar aqui antes de falar, né? mas tudo bem. É, bom, vamos lá. É, eu acho que a coisa mais é, importante de frisar aqui é que é muito importante ouvir a Mafê. Né? Eu vou adorar ouvir a Daniele. É muito importante ouvir a Daniele. É, eu não sou uma pessoa com deficiência, é, e, e eu acho que a experiência de uma pessoa com deficiência de lesão medular ela é uma experiência diferente de uma pessoa que nasceu com uma, um, um, uma doença congênita, é, que é diferente de uma pessoa que tem um processo progressivo, é, são vivências muito diferentes. É, e a abordagem ela, antes de mais nada, ela precisa ter escuta, é, mas para ela ter lucidez, ela precisa ter escuta e ela precisa ter conhecimento. Né? Ela precisa ter conhecimento técnico, ela precisa ter conhecimento... É, é, porque, assim, a, a intenção e a escuta, elas são fundamentais. Né? Mas o conhecimento técnico é algo que o Yoga Sem Barreiras também preza, é, porque a gente lida com alguns corpos que são... Que são muito é, desafiadores do ponto de vista de mobilização. Então, eu tenho, eu tenho, por exemplo, um aluno que ele tem uma lesão na C3. Então, ele tem uma respiração diafragmática que praticamente só mexe os olhos e o pescoço. E ele faz uma aula de uma hora. É, então, tem, tem é, um, é um aluno que... Agora, eu não estou indo na casa dele, mas o ele tem um, um, um assistente que movimenta o corpo dele. Então, só que o corpo dele, quando ele é mobilizado, o corpo dele treme, entra em, é, em, em tremor, em espasmos, e, ah. enfim... É, e, então, tudo, tudo isso, às vezes, no começo, te soa muito estranho e, e, e, às vezes, até assustador para alguns professores de yoga. Né? Então, é interessante que também exista um conhecimento e uma, né, é, uma investigação ali por trás. Eu acredito que tenha me ajudado o fato de eu ser uma pessoa da área da saúde, mas eu não acho que isso é imprescindível, de forma nenhuma, eu acho que é uma coisa de, de estudar, de se dedicar e, sobretudo, de escutar. E daí, quando você escuta, você sabe é, por onde ir, é, por onde se aprofundar, né porque você pode aprender, não só é, essa abordagem, que é um pouco mais técnica, você pode aprender escutando a pessoa que tem a vivência, não só no livro. Né? O livro não vai te... te é, te resolver, você vai ter que escutar, né, e muito, é, e talvez só escutando você até consiga, né, mas assim, tudo a tudo honra também essa parte mais técnica e tal, e a outra coisa é, que eu acho muito importante da fala da Maffei, sobretudo do Rodrigo, que, que eu tenho a alegria de dizer que é, que é nosso colaborador, né, é, é que é, é muito bacana que as pessoas vejam, né, é, eu acho que o lugar de fala, a representatividade, ela é muito importante, porque é muito importante que as pessoas vejam que é possível. Né? É, é, existe um, um poder muito diferente do que eu falo, o yoga é para você, do que é a Mafê falar. Né? É, então, não é sobre mim, não é sobre o meu corpo, não é sobre a minha vivência. Né? Então, a ideia também é, tanto que a Mafê se torna professora de yoga, que ela é ser assim, uma maravilhosa professora de yoga, mas quando ela quiser, né? é, mas, sobretudo, que mais pessoas, é, mais corpos com deficiência é, e mais pessoas, eventualmente, fora do, do, do padrão professor de yoga, capa de revista, né? É, sejam professores de yoga, sejam capa de, capa de revista e sejam o que eles quiserem ser. Né? É, então, eu acho que é muito importante frisar isso, é, então, não, definitivamente não é sobre uma mim, coisa. claro, Mafê. Uma coisa que eu acho muito importante, assim, a Raquel me conhece e ela vai poder dizer sobre isso, eu tenho muita facilidade para falar sobre a minha deficiência. É, eu não tenho problema nenhum para falar sobre a minha deficiência. Eu acho que, não sei por, se é por ela ser congênita, por eu ter nascido com ela, é pela abordagem que meus pais sempre tiveram sobre a minha deficiência, então eu tenho muita facilidade. Mas a gente vê que isso não é normal, que isso não é comum. Então o mais importante nisso é ter um ambiente seguro. E a Raquel vai poder, eu acho que ela conseguiu consegue isso, porque no nosso grupo a gente tem pessoas que têm muito mais dificuldade de falar sobre a deficiência e sobre as dificuldades, as limitações. Então, isso é uma abordagem muito importante no momento que você vai tratar uma pessoa com deficiência, porque ela precisa te dizer a limitação dela. Então, isso é uma coisa que você vai ter que conquistar. É, é uma coisa que cada professor e cada é, instrutor de, de yoga é, tem que conquistar a confiança do aluno e ele tem que se sentir seguro porque ele tem que te dizer a limitação dele. Porque nem sempre você vai conseguir perceber a limitação dele. E eu acho que ainda mais de azul, como a gente está fazendo, é um desafio ainda maior que ela tem, porque, no meu caso, ela já me conhecia pessoalmente, então ela conhece muito bem meus movimentos e... E as minhas limitações. Mas precisa o professor precisa conquistar a confiança do aluno para que ele exponha e para que você também possa fazer um bom trabalho. Porque se ele não te ajudar, fica muito muito difícil. É, o desempenho ser o desejado para os dois. Então, como o yoga te conecta com o teu corpo, com a tua autoconfiança, a tua... Então, é, seu autoconhecimento, eu acho que ele é uma ferramenta para o aluno se conhecer melhor e conseguir também expor pro, professor sobre essas limitações e, assim, ter o melhor para ambos. Era isso, que eu, pode continuar, desculpa. Imagina, eu agradeço. É, bom, vou contar um pouquinho mais, brevemente, sobre como é essa aula e, e pegando os ganchos de eventualmente como que funciona uma prática de, de accessible yoga é, e que eu acredito que seja algo que, que interessa e que nos reúne aqui e eu acho que é um bom momento para a gente aproveitar esses 10 minutos finais para vocês mandarem perguntas para nós porque por conta da experiência da Mafé e, e, e Dessa fala que, que eu vou fazer agora, a gente está falando um pouco mais de, da prática de yoga para pessoas com deficiência, mas o, o Yoga Sem Barreiras, ele não, não, ele não fala só disso, né? É só entre aspas, evidentemente. É, então, se você tiver alguma pergunta sobre esse tema ou sobre outro tema, a gente tenta contemplar. É, a Tati trabalha bastante com pessoas é, idosas, né? Pessoas de, de maior idade. A gente tem o Cris e. É, e, e outros, outros colaboradores que se dedicam a determinadas atividades. A gente tem o projeto da, é, do Yoga Sem Barreiras, que, que a partir de uma iniciativa da Camila, é, que acontece em Jundiaí, que é o Yoga de Olhos Abertos, em parceria com a ONG, que é a ONG Ateal. Então, se vocês tiverem algumas perguntas sobre isso, a gente tem esses dez últimos minutos que a gente pode contemplar. É, o, o James trabalha bastante com é, pessoas com deficiência também, mas eu vou acabar dando aqui alguns exemplos, talvez se encaixe mais com, com pessoas com deficiência, sobretudo pessoas é, cadeirantes. Então, também é, acho que o James também pode falar mais. Então, é, acho que cabe esses 10 minutinhos de pergunta, Lu? Sim, sim. Eu, eu acho que então, pode, tá podem escrever as, as perguntas aqui no chat. E, mas eu queria só depois abrir o microfone para a Dani aqui, que tem uma experiência grande. Sem dúvida. Grande, Sem dúvida. Eu, bom, a aula tem, tem rolado via Zoom, eu tenho esse aluno que eu não, esse aluno, ele é cadeirante, uma lesão medular é, em C3, ele tem uma aula particular, mas a aula que, é, que roda em grupo via Zoom é uma aula diversificada, onde a gente tem a possibilidade de, de, de acolher vários corpos, são mulheres cadeirantes, de vários lugares do Brasil, que é o exemplo, né, o, o, o melhor, o benefício é, dessa conexão online, que eu e a Lua, a gente conversa bastante sobre isso, a gente não tem mais, mais barreiras, é, é, fronteiras, né, e, e então tem aula, tem gente que está em Salvador, tem gente que está no Sul, eu acho que isso é bem legal, né, é, eu, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre como funciona essa aula para elucidar, eu sei que muitas pessoas aqui são professores, que é possível também misturar, né, é, as, várias pessoas numa mesma vivência. Então, tem, eu tenho uma aluna com esclerose múltipla que é cadeirante, é uma esclerose múltipla que, que, que trouxe várias diversidades para o corpo dela, ela faz com uma pessoa ao lado dela também, é, a gente evita também em função dela, mas de eventualmente outros corpos, é, fazer o uso de música junto, porque às vezes é um pouco difícil compreensão, os ouvidos podem ser um pouco mais delicados. É, nós temos nesse grupo processos degenerativos, é, é, progressivos, e processos progressivos às vezes também tem uma coisa de tipo, na nossa fala, né, voltando para a linguagem, às vezes, ah, é, a, a gente tem muito hábito de do yoga quase uma meritocracia né uma meritocracia corporal vai fazendo o que cria espaço vai fazer e, e na verdade essa ideia de progressão para um corpo que tem um processo degenerativo é uma linguagem extremamente tóxica né é, então é então é muito diferente a gente trabalhar com esses corpos no mesmo cenário então é, a linguagem em alguns lugares ela precisa ser neutra em vários aspectos neutra né é, a temos duas, duas das nossas, das nossas participantes têm esse cenário, além do processo de escleras múltipla, que eventualmente é um processo degenerativo, às vezes não é, né, cada um tem, tem uma progressão, existem dois tipos de escleras múltipla, é, tem Fê, e, e acho que... ai ah, tem uma dessas pessoas que tem um processo degenerativo, é uma pessoa que tem mobilidade de ombros, braço parcial, então, é uma pessoa que, que se movimenta bastante pouco é, diante de outras, de outros corpos que fazem parte da prática. Né? Então, é, é possível conduzir uma prática onde uma parcela dos alunos, dos praticantes, estão fazendo movimento nas pernas, e outras pessoas não estão fazendo nada nas pernas, estão fazendo nos braços, estão fazendo no pescoço, e isso a gente, a gente mistura. Então, é, daqui eu trago um outro exemplo é, de... Quero citar brevemente alguns exemplos de como a gente adapta asanas, que é, por exemplo, é, segmentando as curas. Né? Então, você pode a, convidar o praticante a fazer a parte das pernas, você pode convidar o outro para fazer a parte dos braços, eventualmente uma outra pessoa faz as duas partes, e ainda assim variações de cada uma delas. Né? Isso vai, por exemplo, de um giro de punho. giro de punho, a pessoa pode fazer o giro de punho sozinho, ou a pessoa pode usar sua sua outra mão para fazer o giro de punho, ou pode usar o acompanhante para girar o punho, ou o próprio professor pode mobilizar essa articulação para fazer, por exemplo, um pavana né? um enriquecimento de articulações, uma liberação articular. É, então, é, mas, isso é um exemplo, mas isso vale para tudo, né, um, o, a mafe cita a guerreira, né, é, a guerreira pode ser com pernas e braços, pode ser só braço, pode ser só o triste só o olhar, é, eventualmente se esse corpo tem uma respiração diaf, é, diafragmática, você não vai falar do, do, de outros pranayamas que tem cor, os, você vai só fazer de repente, de narina né que pode ser também com auxílio é o dia é uma coisa que eu uso bastante para aquecimento então como, como eu também trabalho com pessoas que têm lesão medular cervical o dia é uma coisa que gera calor então é um pranaema que eu acabo usando bastante para o meu aluno que tem uma lesão medular completa em C3 então são, são universos de, distintos mas que eu posso mesclar numa mesma aula. É, a benefício de todos, ou focando em algum momento mais em uma pessoa ou em outra, e tem muita coisa que dá para fazer. Segmentar asanas é uma delas, pensar nos pranayamas é outra, e uma que a Mafê citou, que ela acha a parte mais desafiadora, é a visualização. Né? É, então, a visualização entra aqui porque também em algum, em algum momento você pode convidar as pessoas a visualizarem e depois faz do seu jeito. Né? Então, primeiro visualiza, e depois cada um faz do seu jeito, então, por exemplo, estamos sentados numa cadeira e inspira e eleva os braços, mas ninguém se mexe, está com olhos fechados e, e inspirando e elevando mentalmente os seus braços, e num, num outro momento algumas pessoas continuam só visualizando, outras pessoas de fato elevam os braços, enfim, é, existe uma, é também uma estratégia de, é, de inclusão, né? É, essas são algumas das estratégias que eu aprendi com o Givana e funcionam muito bem, e eu recomendo fortemente os, os estudos com ele e o livro dele também. Né? É, acho que é isso é, que eu tinha para contribuir. Vamos ver se tem alguma pergunta para a gente, para é, o James, para a Tati. Com auxílio de uma outra pessoa é possível fazer yoga com uma pessoa com mal de Alzheimer? É, obrigado pela pergunta, Rosinete, espero que eu esteja pronunciando o seu nome corretamente. É, eu, eu imagino que sim, eu nunca tive um aluno com mal de Alzheimer, eu não sei, a Tati talvez tenha essa experiência, não? É, eu já tive alguns, algumas alunas, três, para ser bem precisa, com Parkinson, mas não com questões comportamentais do Parkinson, que é a única parte que se assemelha ao Alzheimer, é, então, não tenho nada específico para falar sobre isso, mas eu imagino que sim, né? Eu imagino que sim. O, como diz o próprio o Jivana, Jivana é, para praticar yoga basta respirar, né? Então, eu imagino que sim. Tá? É, obrigada, Rô, pela mensagem. Com, acho que de pergunta é só isso. Tati, se você quiser contribuir com algo, James? Talvez só complementando que às vezes o que a gente tem que ter em mente enquanto professor, né, e aqui tem, é, como foi comentado, imagino que tem alguns, assim, é, é como a gente não tem que ter alguns certos cuidados, né? E, por exemplo, assim, eu percebo muito quando eu dou aula ah, para a gente não fazer assim coisa simples, né? Leve as suas mãos em é, alcance o pé, né? Então, assim, a gente não consegue, né? Então, leva a sua mão em direção aos pés, sabe? São pequenas palavras, são pequenos ajustes, que é que nem a Raquel, a Raquel falou, que fazem muita diferença para quem está escutando. Né? Então, assim, é muito... É, parece que é natural, né? Leve as suas mãos, vai lá, passe Montanasa, né? E leva lá nos pés. Mas não é nem questão de alcançar não. Né? É a questão que, às vezes, a pessoa não tem essa possibilidade. Mas levar em direção é uma outra é outra gama é outra é outro movimento né é outra é outra coisa que acontece quando a pessoa recebe essa informação então é outro link que ela faz então na verdade eu acho que um grande uh, de uma forma bem abrangente assim é a gente pensar como seria né escutar como seria como que a gente pode ajustar às vezes algumas falas ou algumas alguns direcionamentos algumas construções de de asanas assim, para realmente ele ser acessível e inclusivo, né? Eu acho que era só isso que eu queria completar uh, os exemplos que a Raquel foi falando, assim, de, de prática, que eu acho que é bem, bem bacana. Tati, Sim. não sei, mas tinha mais a Luia chamar alguém, né, para participar agora no final, né? É... Não, mas Tati pode falar também, fica uma grande mesa redonda aqui pelo Zoom. Não, eu ia falar só para a Raquel de repente falar um pouquinho sobre o trauma em forma de yoga, porque a gente tem né, a gente tem escutado muito sobre isso e talvez fique alguma dúvida é, né, na comunidade. Assim. Então a gente citou algumas vezes, eu acho que é legal falar. Vai falar, Raquel? Raquel, posso falar. falar, eu posso falar, você acha que cabe? A gente está um minuto acho atrasado. Que... É, Então, acho que não. talvez <risos> não, né? Se a gente está atrasado, não. não. Então, então, então, vamos, então, vamos deixar, porque eu quero dar um intervalo para as pessoas levantarem, tomarem um chazinho, <risos> esticarem as pernas, porque a gente vai ter uma outra palestra às seis, com a, com a, que vai falar sobre os benefícios do yoga na saúde mental, né? Com a professora Camila Vorkapi, que vai ser maravilhoso. Porque a gente fala muito do físico, né? E as doenças mentais são muito negligenciadas, assim, e existe um... um um pré-julgamento muito grande sobre isso. Maravilhoso, mentais, e Lu, né? daí eu acho que ela vai falar exatamente do que é trauma-informed yoga, porque é exatamente sobre saúde mental, então eu acho que vai ser ótimo, né? Eu, eu, eu queria bom. agradecer todo mundo e, na verdade, a gente tinha montado uma perguntinha também para lançar para o pessoal para fechar, é, e, e eu adoraria ouvir a Daniele, Daniele é, também. A nossa pergunta é, ela começa com uma afirmação, é, e lançamos a pergunta. Intenção é diferente de impacto. Como você e eu podemos realmente contribuir com o Yoga Inclusivo? Muito obrigada pela escuta de todos. Obrigada, Raquel, Sempre muito bom, como eu escrevi aí no chat, ouvir você falando. Gente, quem puder responder essa pergunta depois aí para a Raquel levar essa resposta com ela. Eu queria chamar a Dani rapidinho para ela falar sobre a experiência dela. Eu nem sei onde que eu e a Dani se conheci. Acho que foi, pela, foi pelas redes sociais. A gente meditou, a gente praticou ioga juntas. Eu fui lá na associação dela, que ela representa, e, e falei também sobre uma yoga acessível. E foi uma experiência bem bacana também. E a gente se conheceu pessoalmente no evento que o Instituto organizou na FRJ de ioga e ciência, né? com Satibira. A Dani foi lá. E a gente se conheceu pessoalmente, até tiramos uma foto juntas. Dani, conta só um pouquinho para a gente da sua experiência com a yoga. A gente não tem muito tempo, desculpa, é, porque eu queria dar um intervalo para as pessoas descansarem. Vou Mas falar fala para gente um pouquinho. Para vocês, quero agradecer. Né? Sobre... sim Vou falar bem rapidinho. A gente se conheceu pelas redes sociais, uma amiga minha viu que você fazia yoga é, acessível, e ela queria me levar, e acabou que ela nunca conseguiu me levar lá. Mas a gente veio a se conhecer pessoalmente nesse evento, que foi lindo e tudo tem o seu momento e o seu porquê, né? E, assim, diferente do Rodrigo, é, graças a Deus, eu sempre é, tive pé, esbarrei com professores que foram muito é, receptivos, né? Claro que quando a gente entra numa sala de yoga na cadeira de rodas, as pessoas olham e pensam, meu Deus! Mas a minha perguntou como que podia fazer, e na aula seguinte ela já voltou, olha, já sei como é que você pode fazer né? uma postura, e isso foi, assim, muito legal. E eu falo que eu gosto de fazer as coisas no chão porque eu vou procurando a minha própria forma de fazer as posturas, né? A Guerreira, que a Marquê falou, eu faço a minha lá é, sentada no chão, aí eu boto as pernas como se estivesse parecida com as pernas das pessoas que estão em pé e vou fazendo, sabe? E assim, eu vou procurando, eu vou me, me, me descobrindo. Eu acho que é importante até quando o Rodrigo é, é professor, né? E aqui vou falar, hoje eu eu quase não vim participar porque os meus olhos estão queimando hoje eu tenho uma doença que é, é, é como se fosse é, esclerose múltipla já foi considerada esclerose múltipla mas chamar neuromilite óptica e hoje eu não tô muito bem mas assim foi ótimo eu ter vindo porque eu amei eu, assim já tô doida para fazer todos os cursos de vocês e aprender tudo porque pelo seguinte quando a mafê faz a aula quando eu faço a aula quem vê assim eu, as minhas turmas foram sempre turmas comuns, né? Assim, não tinha outras pessoas com deficiência, era só eu na cadeira de rodas. Mas quando um professor tá lá, isso é sensacional, né? porque assim, é para além e é representatividade, né? porque muitas pessoas falam, Ai, conversa com não sei quem para mostrar que ela pode fazer também. E eu criei o Menina Coragem, que eu tô aqui hoje com a conta do ao Brasil, mas eu criei o Menina Coragem para isso, porque eu perdi os movimentos há nove anos, e assim é para além de qualquer desafio que a gente tenha na vida e no meu caso é a cadeira de rodas e a doença que não tem cura assim a vida continua né igual o câncer a, como você bota a sua a sua o seu tratamento né Lu e aí é isso que eu vou ficar falar correndo aqui e eu Ai, Dani, só quero agradecer ah, não é tão e... bom de ouvir Dani assim que... O segundo encontro de yoga com superação, com certeza você vai estar aqui palestrando com a gente. O Bob já vai ser professora Não. de yoga, já vai ter feito o curso de formação com a Raquel, já vai estar dando aula. E, e a Dani faz, e, e, e, e assim, é, é muito bacana. Assim, é muito legal o trabalho que você faz de inspirar as pessoas, sabe? Muitos. E, e eu lembro, você lembra quando você me convidou para fazer a live com você? Uhum. Como as pessoas tiveram um pouco de resistência e elas mudaram a opinião, como Sim. você me falou? Foi maravilhoso importante para os pacientes, é a gente bom. convidou para falar para os pacientes de neuromia etióptica. e eu convidei outras pessoas para assistirem também, mas assim, as pessoas acham que não podem fazer, eles sempre perguntam, ah, o que você pode fazer? Eu falo tudo que você conseguir, o que você conseguir, você pode fazer, né, porque tem gente, aí eu falo sempre isso, vou falar isso só para terminar, eu falo que eu sou mais ativa do que muita gente que anda que eu conheço, e ativos, é muito cadeirante que eu conheço também, entendeu? Então, assim, cada um faz o que dá para fazer e da forma como dá para fazer. E eu acho que isso é importante da gente ter dentro da gente, né? É Exatamente. Isso. E quem não conhece a Dani, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela, procura no Instagram Menina Coragem, porque é muita coragem, muito linda o trabalho que ela faz, além de ser linda também, é, de coração. Gente, eu vou... Raquel, muito, muito, muito obrigada. Sua fala foi tão perfeita em tantos aspectos. É, a Mafê também falou uma questão que as pessoas não lidam bem com a questão das suas deficiências, né, ou das, sua, das suas questões pessoais. O câncer também traz um pouco isso para gente. Muitos pacientes oncológicos não gostam de pronunciar a palavra câncer. Outros pronunciam sem nenhum problema. Eu, eu achei lindo quando eu fiz a primeira camiseta do Instituto Zen Câncer e as pessoas saíram na rua usando o Instituto Zen Câncer, assim, estampado no meio do peito, com orgulho de pertencer a essa família. Né, de, de, de fazer parte do Instituto Zen Câncer, sem querer esconder e não pronunciar né, essa palavra. É, obrigada, Mafê, pelo seu depoimento. Obrigada, Tati. A Tati eu conheço pessoalmente, fez o curso também de Yoga Reservativa comigo. É, é James, James, também, muito obrigada por tudo. E, gente, eu vou dar um intervalo para vocês agora, é, até seis horas, mas não atrasem não, para a gente poder ouvir a Camila. A Camila está com duas filhas em casa, então, ela vai tentar dar essa palestra para a gente em, em, em consideração para o Instituto Zen Câncer, né, que ela sempre apoia muito as nossas atividades. Então, voltem, tá? E logo depois a gente vai ter a Lilian Boim, que vai falar sobre yoga terapia um pouquinho. E depois a gente tem uma prática de yoga restaurativa que vocês vão poder fazer na cama, com travesseiros, almofadas e mantas. Então, muito obrigada a todos vocês. Até daqui a pouquinho, tá?